Eles fizeram comigo falar pra sua voz. Voca... Olá, eu sou o Vitor Juan, e hoje, aqui no canal Urualuvers, vou anunciar que um novo mascote veio para o nosso canal, e vocês podem até conhecer esse mascote em um certo canal com mais de 15 milhões de inscritos de um cara que odeia tomate, mas ele parou de aparecer muito por lá, e ele veio hoje aqui nos estúdios dos Urualuvers querer começar a apresentar o canal junto com a gente, com vocês. Adabreto, a tela do canal Urualovers. Oi gente que não come tomate, estou aqui agora porque esse cara me encontrou nas ruas de Uruará e ele fez a dura viagem até os estúdios do canal dele, aquele maldito cara chamado T3DD e grego, me jogou na rua depois dele perceber que seus fãs gostam mais de mim do que dele, ele fez isso comigo por causa disso, o que é uma atitude desumana, e hoje estarei fazendo um grande show aqui, pode começar o show, edição. Alô, alô, alô, boa, Vamos ver aqui essa dacia se fica boa. Não gostei, não gostei, não gostei. Eu tenho liberdade pra falar o que eu gosto, o que eu não gosto, não gostei. Eu vi uma goiaba, fiquei apaixonado naquela goiaba, falei. Obrigado Adalberto, você fez um ótimo show, obrigado, e vamos terminar o um vídeo por aqui, tchau.